A temporada de 2022 da Fórmula 1 prometeu mundos e fundos em termos de emoção, vamos combinar. A nova era técnica do esporte, com mudanças aerodinâmicas, teto de gastos, pneu maiores e etc, fez com que as expectativas ficassem nas alturas. Mas vamos ser sinceros, o ano foi bem sonolento, a ordem de forças do grid mudou, é verdade, mas o top 3 permaneceu o mesmo, com as presenças de Red Bull, Ferrari e Mercedes. Max Verstappen levou o título dos pilotos com uma mão nas costas enquanto os taurinos não tiveram dificuldade alguma, e podem agradecer a Ferrari por isso, para vencerem o Mundial de Construtores. Mas 2023 promete um novo panorama, mais mudanças de regulamento, punição da Red Bull, Alpine e Aston Martin uma crescente, por exemplo. Bora conferir cinco motivos para você ficar de olho nessa temporada da F1? Então bora! antes de eu listar o top 5 aqui, o convite de sempre, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal do Grande Prêmio e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo nosso, certo? Bora lá. Motivo número 1, as mudanças de regulamento. Não dá para comparar o que rolou em 2022, claro, mas a F1 terá alterações esportivas e técnicas para o ano que segue. Vamos para uma listinha rápida? Ajustes no assoalho e difusores para conter o porpoising, Santo Antônio mais forte depois do acidente de Guan Yu-Ju em Silverstone, redução no peso mínimo do carro, novos retrovisores para melhorar a visibilidade dos pilotos, o dobro de corridas sprint, horário reduzido de trabalho no paddock, flexibilização das mudanças de caixa de câmbio e esfriamento de combustível e por fim, Alterações nas ordens de punição de grid para evitar aquela confusão que aconteceu na Itália no ano passado. Ufa! Motivo número 2: a punição da Red Bull. A equipe dos energéticos furou o teto de gastos em 2021 e, como resultado, tomou uma punição da FIA. Multa de 7 milhões de dólares e redução de 10% do tempo disponível para testes aerodinâmicos para a temporada de 2023. Ninguém sabe muito bem como isso vai afetar verdadeiramente o time de Christian Horner e Helmut Marko nesse ano. O domínio vai continuar? Mark Webber acredita que sim, por exemplo. O prejuízo vai existir, mas ainda assim a Red Bull permanecerá no topo? Max Verstappen pensa isso. A punição vai prejudicar bastante a equipe? O próprio chefe Christian Horner não exclui essa possibilidade. É aguardar para ver. Motivo número 3. Ferrari e Mercedes mais fortes. A escuderia italiana está supostamente um segundo mais rápida e cheia de planos para a pré-temporada, incluindo um treino mirabolante de mil pitstops. Já a equipe alemã, ainda em 2022, mostrou ter superado os problemas iniciais com os kicks. Prova disso está na vitória de George Russell e Interlagos. A aposta no conceito zero pod vai ser mantida para o W14, e essa conjuntura faz com que o cenário do pelotão da frente Fique bem interessante para 2023. Motivo número 4. As novas dinâmicas de equipe. O grid mudou bastante para 2023, é inegável. Como vai ser a temporada de estreia de Logan Sargent na Williams? Nico Huckenberg vai conseguir beliscar um pódio milagroso com a Haas? Nick de Vries dá certo na AlphaTauri? Tauri? E Fernando Alonso na Aston Martin? Tem também Oscar Piastri querendo impressionar após toda a polêmica com a Alpine em 2022. Pierre Gasly estreando na equipe francesa. É história para dar e vender. Motivo número 5. Rivalidades. Por fim, já que a gente está falando de pilotos e equipes, as rivalidades prometem muito na F1 2023. Kevin Magnussen e Nico Huckenberg não são exatamente amigos, né? Pierre Gasly e Esteban Ocon começaram parceiros, mas brigas familiares distanciaram os dois franceses, que se reencontram agora na Alpine. E nos times, tem promessa de duelo bom entre Aston Martin e Alfa Romeo, entre a Haas e Alfa Tauri, a conclusão da trilogia entre McLaren e a própria Alpine. Não tem como perder. É meu amigo, é minha amiga, a Fórmula 1 2023 promete. Você acompanha toda a cobertura da temporada aqui no Grande Prêmio. Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, comente o que você achou desse conteúdo. Um beijo e até a próxima!